Olá, tudo bem? Vamos para o segundo vídeo sobre como medir distâncias aproximadas utilizando qualquer tipo de bússola. Legal, né? Vamos lá. Lembra no vídeo anterior sobre o assunto, onde eu mostrei como medir distâncias de qualquer objeto, seja uh, uh, carro, casa, ponte, uh, portão, caminhão qualquer coisa aonde você é, consegue estimar a distância desde que você conheça a largura desse objeto então no vídeo anterior sobre isso eu expliquei como medir distância de qualquer objeto quando você conhece a largura desse objeto né então é um procedimento para ser usado em medir distâncias de pontes, prédios, casas, carros, caminhões, né? qualquer coisa, pessoas, qualquer coisa que você saiba a largura desse objeto. Nesse vídeo, agora, hoje, na segunda parte desse vídeo, que é um vídeo, que é, um, é, um, é uma série de três vídeos, é, vamos falar sobre como medir distâncias de objetos onde não sabemos a largura. Né? Então, é, árvores, picos, casas, carros, portão, qualquer coisa que tenha no horizonte e você não sabe a largura é, para poder estimar a distância para fazer a, a triangulação. É, então vamos lá. A primeira coisa é que é, esse exercício ele serve tanto para bússolas em grado, né, aquelas bússolas que dividem a circunferência, que a circunferência é de 0 a 400, para bússolas militares, ou bússolas de mil angular, bússolas que usam os graus em milésimos, onde divide a circunferência de 0 a 6.400, e para as nossas bússolas recreativas, que são bússolas em graus que dividem a circunferência em 0 a 360. Okay? Essa é a tabelinha. Que, de qual nós estamos falando uma tabelinha universal que você pode utilizar para fazer medições de distâncias e de altura de qualquer objeto com ou sem informação uh, da largura desse objeto seja em bússolas uh, de 0 a 360 de 0 a 6400 ou de 0 a 400 ok então vamos lá o que você precisa fazer estou em campo estou vendo um objeto e eu tenho alguma um, um, um, um, certa dificuldade em me expor no terreno para medir a distância é, entre eu e este objeto eu preciso desse valor e eu não sei é, a distância e não sei a largura desse objeto para me usar a técnica como mostrei no vídeo anterior né que que dá para fazer você tem lá uma ponte, você tem uma casa, você tem uma árvore, você tem um ponto de referência no terreno, quer saber a distância entre você e esse ponto de referência. A primeira coisa que você vai fazer é se deslocar um pouco, né? tentar ficar um pouco na, na diagonal desse objeto, se puder, senão também não tem problema, e aí você tira o azimuth desse objeto, deste ponto que você está. E aí, nesse exemplo, tiramos o azimuth entre eu e a arvorezinha, e a árvore está a 40 graus em relação a mim. O okay? que eu tenho que fazer em seguida? Eu vou caminhar em linha reta o mais paralelo possível do objeto que eu estou medindo a distância. Né? Nesse exemplo aqui, eu fiz um percurso de 20 metros. É importante que seja um número redondo que dê para você fazer cálculos de cabeça depois. Mas se não for um número redondo, não importa. O importante é que você é, tenha, é, consiga um, uma, um valor de um dos lados desse triângulo. Né? Nesse caso, o único jeito de conseguir esse valor é, é, é, é fazendo essa caminhada, medindo esse percurso. Mas como que eu vou medir 20 metros se eu não tenho treino? Ah, aí é aquela técnica do, do, de, de você ter as suas passadas aferidas, né? Você tem que ter o aferimento das suas passadas. Lembra seis, das seis regras básicas de aferimento de passada? No plano, na subida, na descida, com cargueira, sem cargueira? Aí você vai ter que saber a sua passada para poder estimar a, a distância, ok? Como minha passada... É, no plano nesse caso aqui no plano é um 29 né então eu consegui é, contando os passos e multiplicando por 1 e 29 eu consegui estimar a distância de 20 metros ok 20 metros e alguns centímetros redonda para 20 é, fiz esse essa parte do do, do exercício aí agora eu vou para a terceira etapa eu vou. Terminei a minha caminhada, eu terminei de, de, de estimar uma distância no terreno. Nesse caso aqui foi 20 metros, poderia ser 100, poderia ser 15, poderia ser 30, né? E aí, na outra ponta, terminei de, de, de medir um, uma distância no terreno qualquer. Eu novamente tiro o azimuth daquele objeto em relação a mim, mas de um outro, desse, desse outro ponto de vista, ok? Então, nesse ponto. Eu tirei novamente o azimuth da árvore em relação a mim que me deu o valor de 58 graus. O que, que eu vou fazer? Eu tenho então as duas medições, certo? Eu acabei de formar um triângulo. No primeiro ponto, eu estava aqui, azimutei a árvore, me deu 40 graus, caminhei 20 metros, aqui azimutei a árvore novamente, né? Me deu 58 graus. E aí. 58 menos 40 a diferença angular de 18 graus ok a diferença de, de entre os ângulos é de 18 graus entre 58 e 40 eu guardo esse número O que, que eu vou fazer com esse número eu vou lá na nossa tabelinha universal vou lá na minha tabelinha que bússola que eu estou usando Ah, a bússola 360 ok na bússola 360 qual foi a diferença angular Ah, foi de 18 Eu vou procurar aqui então um valor aproximado 18 graus de 18 graus Aí eu posso usar qualquer um desses dois valores para medir tanto a distância quanto a altura de objeto. Aí nesse caso aqui, eu medir a distância. Okay? Então, eu tenho uh, o valor de 33% ou o valor de 1 um terço. Eu volto aqui para a minha tabelinha. Então, se 18 graus corresponde lá na tabelinha o valor de 33% ou 1 um terço da distância, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar. Eu entendo que a largura percorrida é essa largura percorrida, né? Lembra? Esse lado do triângulo corresponde a 33% da distância, ok? Ou um terço da distância. Né? Então, se eu pegar esse valor de 20 metros dividir por 33 multiplicar por 100, eu vou encontrar 60. Se eu pegar esse valor de 20 metros dividir por 1, um, multiplicar por 3, eu também tenho 60. Né? Lembra que eu posso utilizar qualquer um desses valores. Se eu tenho 60, logo, a minha a distância entre eu e o objeto, entre eu e a árvorezinha é de 60 metros. Viu que legal? Fácil, né? Então, no próximo vídeo, na terceira parte dessa série, eu vou mostrar para vocês como é que calcula que você consegue obter uh, distâncias entre objetos só com a uh, só com uma folha de papel quadriculado ok então com uma folha de papel quadriculado régua transferidor e lápis ou só com a bússola e lápis eu vou mostrar como é que obtém distâncias no terreno sempre usando a uh, a bússola ou a bússola com transferidora, a bússola com a régua, a bússola e o lápis. Você tendo uma bússola, como é que você encontra essas distâncias pelo papel quadriculado? E a vantagem de utilizar papel quadriculado é que você não usa a calculadora. O próprio papel, quando você transporta essas informações, transfere essas informações do terreno para ele, em ângulos, em distância, o próprio papel acaba virando um ele assume uma função de escala, fica fica escalado e através da escala do próprio papel ele te traz, te dá essa essa essas respostas. Vai ser bem legal esse vídeo, OK? Até o próximo então.